Galera, é o seguinte Hoje eu quero mostrar para vocês aqui o, qual o consumo médio da moto XRS é 190 na estrada de chão Tô zerando aqui a quilometragem, olha só Aí a, a quilometragem por litro também tá zerado, como pode observar Aí eu estou aqui ó, no Cristo Redentor de Palmas, na construção do Cristo Olha o passarinho bonitinho lá e eu tô pegando a estrada de volta para Palmas, né, que aqui é o Cristo Redentor de Palmas e eu tô pegando agora a estrada de volta e tem esse trecho de chão aqui, aí me despertou a curiosidade de mostrar para vocês, né, para vocês ver, por exemplo, a pessoa tem uma fazenda, aí ele pensa, será se consome muito? Será se é boa essa moto realmente para estrada de chão? E para você que chegou aí no canal agora, se você gostar desse vídeo aqui, ó, você se inscreva no canal, porque eu tenho diversos vídeos aí que vou fazendo é, relacionado a motos, né? Viajando na moto, fazendo teste na moto, enfim, se você gostar, vale a pena se inscrever. O vídeo de hoje é esse aqui, mostrando a quantos quilômetros faz com 1 litro de combustível na estrada de chão. E eu vou andando de boa aqui, porque é comum a pessoa que mora numa fazenda, ele anda mais tranquilo, né? Mas às vezes é necessário apertar um pouco, igual tá apertando aqui agora. Porque essa estrada aqui eu achei bem viável, porque ela é cheia de altos e baixos. É justamente um cenário de como são as estradas de terra, as fazendas, né? E vamos lá. Então, galera, mostrar quanto que fez com o litro de combustível na estrada de chão, andando devagar. Olha só, nós and eu andei 10 km, 9.1 km, mas já dá de saber a, a base, dá de fazer a base. Porque quem mora em fazenda, com é comum que ele vá essa distância de um local para o outro. E quem for fazer uma longa viagem, é, lo é lógico que ele vai acelerar mais, ele vai forçar mais o motor e o consumo vai ser maior. Olha só, rodamos 9 km. Aí fez 50,6 km por litro. Ela estava fazendo 47,48. Mas devido que agora começou umas descidas. Então está aumentando a média. Como eu vou descer muito agora, vai ser só descida. Eu vou descer uma serra. Então com certeza a média vai lá para cima. Então não vale colocar isso aqui para vocês. né E aí? Vocês gostaram do consumo da moto? Se vocês gostaram, deixa aí o um comentáriozinho dizendo que gostou. Lembrando que isso aqui eu fiz na gasolina. Isso aqui é o consumo na gasolina, tá bom? Falou, até o próximo!